Muita fé Todos merecem uma segunda chance Sim, todos Brasileiro, super tinga, o herói é Brasileiro, super tinga, super tinga do Brasil, super tinga do Brasil, super tinga! Após me transformar em Abelha -guel e derrotar o monstro borrachinha, minha vida mudou. Agora eu também faço parte não só da comunidade, mas de todo mundo, pois diferente do Super Tinga, eu ambiciono ser conhecida mundialmente. Os meninos da TV Supertinga também ficaram surpresos com a nova heroína que acabou ajudando a nossa TV comunitária, pois as imagens exclusivas fizeram com que o canal da internet tivesse milhões de visualizações. Cada vez mais eu fico impressionada com o Supertinga, pois ele ao me entregar o colar que me transforma em abelhaguel, sabia que eu iria derrotar o monstro e acabar divulgando a TV Supertinga para o mundo todo. E como ele, o Supertinga, não dá entrevistas, ele me usou para ser a divulgadora. Pois o mestre sabe que o meu sonho é ser reconhecida pelo mundo inteiro. Além disso, com certeza as vendas das revistas em quadrinhos vão aumentar e nós da TV Supertinga vamos conseguir pagar a estátua. Meu mestre, além de humilde, é um grande sábio. Mestre, por que, que eu usei meu colar e eu não me transformei em abelhaguel? O que, que foi? Não funcionou. Abelhaguel, este amuleto aqui, o que te faltou é ter fé para que pudesse funcionar então assim... é assim é muito simples com a fé consegue e ele funcionaria então te faltou isso então quando ele começou a brilhar e eu me transformei em Bela quer dizer que eu consegui ter fé sim eu tenho fé então sim conseguiu atingir minha fé deve ser pequenininha, mas ela já funciona. Funcionou. Bert, me fale mais sobre essas coisas que eu ganhei: esse escudo. É legal. esse escudo aqui serve para a tua defesa e para o teu ataque. Certo? Tu pode fazer vários movimentos laterais verticais. Ele serve para ataque e defesa. Então, eu posso picotar as pessoas com ele? Não precisa tanto, mas também serve. Certo. E, e esse cabelo? Cabelo é a tua defesa pro ataque. Como ele funciona? Quando tu tiver com muita força, e tem a tendência a crescer é. e alcançar o máximo que for possível a pessoa. Sim. E essas asas? As asas é a tua velocidade. Então eu vou voar igual os pássaros com as abelhas. As abelhas, até muito mais que abelha. E essas anteninhas Depois que eu elas, eu tô escutando até o barulho das joaninhas caminhando sobre as árvores. Eu ouço tudo. Isso. E pode ouvir muito mais. Isso tudo é o poder da tua fé. Ele funciona tudo. A tua antena o teu escudo, o teu cabelo e as tuas asas. A ah, vou te ensinar um golpe. Preste bem atenção. Tá. Que fantástico, mestre! Esse golpe serve para matar as pessoas? Não, Belegel. Este golpe não é para matar as pessoas. Mestre, será que eu posso ficar treinando esse golpe nesse manequim? Belegel, eu tenho mais o que fazer, eu tenho que dar uma saída agora, tem outras coisas para resolver, tá bom? Tá, mas eu posso então usar ele para treinar, né? Só para treinar, eu não Pode. vou destruir ele. Pode. Tá bom. Que legal, que legal esse golpe. Eu destruí tudo, menos o manequim. Esse golpe é muito poderoso. Eu acho que eu vou embora. Esse manequim tá me olhando. Tudo bem, manequim. Eu te perdoo. É que eu tô com sono. Eu quero ir dormir. Tu tá falando comigo ainda? Eu falei pra ti não ficar me olhando? Eu vou ter que usar meu golpe em você. Sinta me gostar das minhas asas do meu... Olha só a diferença surpresa outro vídeo aqui, que O que que mudou comprar? tanto assim A qualidade da câmera essa, a, mesmo, Olha, olha só essa câmera Olha essa câmera alta... ah, Não, desculpa, não tem vaga Nem pra faxina? Não Mas isso é preconceito, eu vou procurar meus direitos Tem um gambá, cara Tem um gambá que não serve de nada Ele é um Ele é um bêbado, um vagabundo que vive incomodando é ah, não prestava Deus. A previsão do tempo a você ser chegar chegada de um ciclone. Bom, eu vou preparar a minha... Nossa, eu vou preparar a minha câmera. Agora, velho? É. Bom, se vocês não gastassem todo o dinheiro com uh, bolita, servistinha de quadrinho, sobrava dinheiro pra comprar uma super câmera. Juliana, tu não quer uma carona com uma carona? É. Eu não quero, eu não consigo investir. Então, vamos. Após deixar João em casa, uma terrível tempestade se formou, talvez seja pela poluição dos mares ou a destruição da Amazônia, tanto faz. Mesmo sem a permissão do mestre, eu me transformo em abelhaguel e meu grande desafio é derrotar uma tempestade de tornados. Isso que fazer... Estava feliz por descobrir que o meu raio amarelo é tão poderoso que destruiu a tempestade e eu fiz tudo isso sozinha, porém, acabei libertando a terrível menina azul. A menina azul é filha do deus Eolo que a aprisionou dentro da tempestade e como eu acabei destruindo a tempestade, ela acabou se libertando. Ah, eu ia me esquecendo, o Eolo é o senhor da ilha Eólia. Ele é conhecido como o deus dos ventos e ele tem o poder de guardar todos os ventos dentro de uma caixa. Quem é você? Eu sou a menina azul e você me libertou da prisão da tempestade. Não, menina azul, eu tenho que procurar uma elê, tá cheio de fios por aqui. Cale-se, abelha -gel. Eu, menina azul, fiz a tempestade de parar. Graças a mim o sol voltou e o céu está azul. Ninguém me manda calar a boca. Eu vou fazer você sentir a velocidade das minhas asas. Abelha sinto sinta o poder do azul. Ai, azul! Mas que droga é essa? É melhor, tudo vai ser azul. Sou idiota! Eu odeio azul! Como tu te atreves a me chamar de idiota e ainda deixar de ser azul? Eu não gosto de azul! Sai, azul! Sai! Eu me cansei de você, menina azul! Eu da minha terrível espada, e do meu raio. <risos> você nunca ouviu falar, sua ingênua, no terrível poder de escudo da Abelha Ghel, que tudo destrói? <risos> Abelha Ghel, o que você é vai fazer comigo? Eu fiquei muito tempo naquelas nuvens. É muito escura. Eu gosto do sol, eu gosto da luz. O que, é que você vai fazer comigo? sua Espada, eu vou guardar na minha estante como um troféu e tu eu vou aprisionar de novo nas nuvens. Me perdoa, Averagel, por favor, me perdoa. Mano. Eu não te perdoo nada e ainda vou usar a sua espada. Com não, Averagel, não, não faz isso, Averagel, não, não faz isso. Já vem você, não, deixa, um deixa, deixa, me com ela. deixa. Deixa em paz, deixa deixa em paz, deixa em paz e devolve a sua espada pra ela. Toma, Mereguel. Ai, por que você devolveu a espada dela? Isso é a missão número dois. Perdão. Tá? E ela tem que entender que todas as cores são importantes. O céu é azul e é lindo, espetinho. Perfeito. As nuvens também são lindas e não é azul. O sol é maravilhoso e também não é azul. Está Perfeito. entendendo. Estou com muita vergonha, não sei. Não precisa ficar com vergonha. Tu fez uma coisa muito boa hoje. O que eu fiz de bom hoje? Tu acabou com a tempestade, com teus poderes. Sim, graças a velha que, que me libertou e... isso partindo. A partir de agora eu vou usar os meus poderes para o bem e isso. não para pegar esses... Não, é bom mesmo, Exato. viu? Porque senão eu vou voltar e vou acabar não, com vamos você. Lá bem, menina azul até que é uma menina fofinha, porém agora eu sei o porquê que o deus Zeolo de deixa a filha presa nas nuvens escuras, pois ela tem o plano de transformar tudo em azul. Esse foi um terrível dia, pois depois de derrotar a menina azul, eu descobri que o menino Leandro estava perdido e a tempestade deixou a cidade toda destruída, algo muito perigoso para uma criança. Porém, não bastando isso, surge o Zé da Pinga pedindo dinheiro com aquele cobertor que me dá nos nervos e eu não resisti, eu peguei o cobertor dele para lavar. Eu tenho que pensar em tudo. Menos do meu cobertor. Meu Deus, já tá acontecendo. Já tá acontecendo. Eu vou virar o borrachinho. Ah! ah! ah! Fala, olha o beleza! que o achatinho é de borracha. Pô, oh, <risos> beleza, está certo, mano. O achatinho de é. borracha é de plástico, é isolante. Fala então só de uma vai, vez, falaatura, por, por favor, fala, fala. do Que sufoco, hein? Dessa vez eu fiquei cansada. Pô, cansa qualquer um mesmo, mas valeu a pena. Pô. Quem diria? Sim, é como eu expliquei. Todo mundo merece uma segunda chance. E se ele não aparecesse? E eu ia pegar ele de pau, eu ia bater nele, eu não ia deixar eu ele fazer nada. Eu mas ia ficar toda queimada. Eu ia ficar toda queimada. Ainda bem que você não deixou pegar ele. Sim, não, ele é de latex, é isolante, tudo, tudo se resolveu. E tu vê que ele se humanizou, né? Às vezes a gente... Encontra coisas boas dentro de gente que parece não prestar, né? É, mas ele teve, teve, ele caiu o bom senso dele e resolveu, no momento, um vilão que se tornou uma pessoa dócil e resolveu o nosso problema. É, foi só um mais difícil no nosso bar. Olha, valeu a pena. E o Lele poderia não estar tá aqui mais se não fosse ele. Sim. Depois eu tenho que pedir desculpa pro borrachinho e agradecer ele. Nem lembrei de agradecer, é. eu tô tão nervosa. Que eu te falei, né? A lição número 3, nunca perca a esperança. O Brasil é conhecido pelo carnaval, futebol e infelizmente pela violência. E apesar de todos os esforços dos governantes, a falta de recursos levou à privatização de parte da segurança para a misteriosa OCC, Organização de Combate ao Crime. Eu sou o presidente da OCC, Organização de Combate ao Crime. Apesar de todos os esforços dos governantes brasileiros, a segurança pública é um fracasso. Nós da OCC estamos assumindo a segurança pública de todo o Brasil. A privatização foi a única solução para que os brasileiros tivessem a oportunidade de ter a melhor tecnologia do planeta. Nós da OCC prometemos segurança a custo baixo. E agora, para mostrar o nosso poder tecnológico, colocaremos no telão o confronto de dois tanques contra um carro popular da Segunda Guerra Mundial, adaptado com as nossas tecnologias. Vocês conhecerão hoje o cascudinho prateado. Vocês perceberam que dois tanques gigantes, poderosos não conseguiram destruir o cascudinho prateado a tecnologia a nossa tecnologia altamente avançada fez com que esse carro da segunda guerra mundial pudesse resistir aos potentes tanques da OCC brasileiros Preparem-se para o futuro, prepare-se para grandes novidades na tecnologia. Cascudinho Prateado é a primeira delas. E muitas outras virão. Confiem em nós, acreditem em nós. Porque nós da OCC protegemos você.